Uh, com os links que estão na apresentação que vos vai ser enviada, podem explorar isto como quiserem mas eu agora quero é mostrar que aquele filtragem que nós fizemos no outro lado também funciona aqui então imaginem que tal como como estavam a fazer pesquisa avançada aqui também queremos filtrar para encontrar resultados num certo período temporal então uh,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 Portanto, aqui à página onde estava, também podemos consultar a página onde apareceu esta imagem. Eu vou carregar aqui também numa nova tab e podemos ver que esta imagem apareceu numa notícia do e do dia 2 de junho de 2011. Tal como na API de pesquisa de texto, qualquer alteração que façam aqui se vai refletir nos resultados. Então imaginem que eu queria começar em 1996 e ir até 1997 e vamos ver aqui que tem aqui resultados referentes a este período temporal como podemos ver aqui pela pelo tempo